Fala, Chiruzada, aqui é o Cep eu jogo muito mal e eu trago novamente para vocês essa franquia maravilhosa de Diablo 4. Agora no beta aberto. E claro, no beta aberto não poderia faltar a fila. Agora a gente tá com 15 minutos, mas tava muito pior, quando eu cliquei tava com 45. Pô, Blizzard, você tá de sacanagem com a gente, cara. Já deu problema no beta fechado. Óbvio que vai, cara, vai criar gargalo no beta aberto, mas enfim, eles como eu falei no primeiro vídeo, não sei se eles deixaram de propósito. Falando no primeiro vídeo, o primeiro que eu gravei, eu gravei sem ter visto quase nada do diabo, então pra mim foi quase praticamente tudo novidade. Se você quer aí ter essa experiência aí comigo, clica aqui nesse card, o vídeo ficou muito legal. Clica lá, dá uma olhada no vídeo Assiste ele, deixa um like Se não, depois que acabar aqui Só depois, só clica lá E dá um like, procura lá no canal, tá bem fácil A playlist lá do diabo do Do beta fechado, eu joguei de maga E a maga é sensacional também Agora, eu vou querer jogar Com um dos personagens que eu queria Muito ter jogado no beta fechado Eu fui seco para jogar com o necromante Ou com o druida, agora eu posso escolher Um desses dois caras E eu, lógico, eu Quer dizer, lógico que eu não sei ainda, mas eu acredito que eu vou jogar de druida porque eu quero ver muito as transformações. Então, fica comigo galera, não perde nada dessa franquia. Se você não é gamer, não importa. Diablo é uma das maiores franquias de jogos que já existiu em toda a história. É um percursor de, do RPG, ele é um... Cara, ele é um, uma joia rara no mundo dos games e eu espero muito mesmo com que a Blizzard acerte nesse jogo Acerte em trazer ele pro MMO para que a gente possa aí é, Ter uma experiência incrível Novamente com a franquia do Diablo 4 Então fica comigo Não pisca na vinheta Bora, eu volto quando acabar esses 13 minutos aí Falou E é isso aí pessoal, acho que agora vai dar certo Estou saindo daquela fila que tinha antes de muitos e muitos minutos Estou entrando no jogo Vamos lá, vamos criar um, o um personagem Eu vou criar o Druida, Eu não vou nem enrolar muito porque estou borrando de medo Que vai cair de novo, vai ficar dando muitos cliques indo e voltando Então vamos escolher aqui o nosso Druidão Vamos personalizar ele sentindo o jogo até mais carregado, parece, tá? Bem cheirosada, a cinemática aqui, eu não vou deixar passar ela Se vocês querem ver, é a história aqui do jogo Tá muito bonito isso aqui, tá bonito mesmo Clique no card que é do primeiro vídeo, lembra? Bom, Mas não agora, depois, depois vocês olham lá Então, o início do jogo é igual pra todos os personagens A gente foi até uma caverna e dessa caverna a gente inicia o jogo O que esse druida tem na mão aqui, gente? Parece ser tipo uma... Pedra, gosto aqui que eu não sei, vamos ver. Um totem. Olha que legal, é um totem. E uma mace aqui na mão. Muito bonita a mace. Olha o detalhe, a clava, né? Bonita. A roupa também tá muito original o que tá aqui, ó. Olha só. Perfeito, perfeito, tá? Então vamos lá. Vamos matar os lobos aqui. A primeira missão é aquela. Crepúsculo na montanha, encontre um abrigo em um vilarejo próximo matar esses lobos aqui Pegar o ouro Eu já peguei bastante ouro no outro game com a maga do outro vídeo E tá aqui ó Então os personagens compartilham dos recursos que você pega com outros personagens Aqui eu tenho um ponto disponível para distribuir em uma dessas habilidades aqui Aqui eu me transformo em urso Aqui eu me transformo em um lobisomem Aqui eu uso o poder de eletricidade e eu conjuro uma lâmina de vento perfurante E esse aqui rompe a terra Empalando o primeiro inimigo atingido e causando 5 de dano E eu quero virar um urso Beleza gente, eu vou virar um urso primeiro, tá? a gente ver o restante Então estamos chegando na missão A primeira delas Que é esse ícone amarelo Voz estranha Demônios em todos os lugares, presas no escuro Ai, ele me mordeu Cuidado, ele é selvagem Vamos ver o que está rolando aqui. Crepúsculo na montanha. O que se importa para você? Homem de silêncio. Desculpe, viajante. Você veio em um momento difícil. Demônios vertendo das ruínas matam todos nós. Cep, eu. Ruínas? Do que ele está falando? Venha, eu explicarei. Tô narrando para quem tá vendo pela primeira vez, né? Mas eu já fiz isso. Vai levar nós para essa outra casa. Até mesmo um homem santo como eu ficou louco com o que viu. Crepúsculo na montanha. Você poderia nos proteger do que está lá fora? Não temos outro recurso O mal que se agita naquelas ruínas é uma afronta à natureza Vou resolver isso É, com a é natureza Mesmo? Ah, agradeço Que agradecimentozinho Só um pouquinho, gente Deixa eu dar uma olhada no som aqui Tá meio estranho esse som Tá sem a voz dos, dos personagens, tá? Bem estranho, coisa de beta, né? Beleza, eu ganhei mais uma habilidade, vocês viram, né? Dá uma olhada nessa habilidade, é A para abrir as habilidades Que eu ainda não posso, porque eu preciso upar mais um level, preciso ser level 3 Então eu vou botar mais uma habilidade do urso Se um inimigo é atingido por dilacerar, fortifica você em 2% da sua vida básica ah, Vamos fazer o urso, depois a gente reseta tudo e faz o lobo Então o que a gente precisa fazer? Entre nas ruínas de uivo gelo Daí aqui, quando você abre o mapa, tem um... Tem mais uns dizeres aqui que são tipo pensamentos seus sobre a quest Ó. Objetivo, entre nas ruínas de Uiva Gelo Concordei em vasculhar as ruínas ao norte de Nevesk E matar qualquer mal que se esconda lá Esse é sempre você falando Vamos lá, a urso Urso contra a urso Deitou Nossa hora galera, vocês viram isso? Olha isso mano, que louco nossa, muito top Já estou com meu desejo realizado Posso criar um necromante. Olha que bruto Vem cá, esqueletinho, vem Ah, outra coisa que é interessante É que vocês estão vendo a minha poção de cura aqui Eu tô com 5 Quando você começa o jogo, tá com 4 Então, provavelmente eu herdei alguma coisa da minha maga Do avanço que eu tive com ela no outro jogo Salões abandonados, vamos ver aqui Olha os detalhes desse salão abandonado Que bonito Não lembra que eu posso quebrar praticamente quase todos os objetos que tem no mapa Só que só aqueles que ficam marcados, por exemplo assim, ó Que eu consigo interagir com eles, eles meio que ficam sombreados É que me dão alguma coisa, tipo esse baú E esse cara aqui, não dá nada Beleza, mais uma porta Mais uma porta Outra coisa que mudou é que... No Diablo 2 você poderia fechar essas portas aqui clicando novamente Aqui não é possível Olha, mas eu já upei, nem vi Vamos ver aqui o que, que temos aqui Aumenta o alcance do raio de lacerar em 30% E de lacerar tem 10% de chance de nocautear inimigos por 1,5 segundos É tipo deixar ele zonzo Acho que eu vou pegar esse aqui Tá com uma cara melhor, tá? Deixar essa, as habilidades do De lacerar aqui do urso Próximo grau, pelo que eu vi, ele só Aumenta dano, né Ok ah, Agora eu consigo dar dano em Em área, tá vendo? Quando eu ataco, eu ataco acerto vários outros bichos Se eu tivesse colocado aquela outra opção, provavelmente Eu ia acertar Deixar um deles tonto Ficou bem mais fácil Sempre assim jogar Quem em ficar atacando por um, tá louco Vamos explodir aqui os Eu vou explodir tudo aqui Vai estar pra isso mesmo Ae oh. Os decaídos Demônios Vamos ver o que nós temos aqui Uma poção de vida Vamos bebê-la Geralmente quando se tem uma poção de vida É porque algo muito difícil vai acontecer E É só um bichinho aqui meia boca Oxe, vasculha as profundezas da ruína de Uiva Gelo Essa é a minha missão Os decaídos estão tá muito bonito os decaídos Olha o xamã Que bonitão As artes desse jogo dos, dos mobs que geralmente nós conhecemos Tá muito bem feito Tá muito bonito Tá bem legal Tem gente que tá batendo o olho Dizendo assim Cara, isso é Diablo 3 Mas não é, gente Quando você... Joga, né? Você sente que a experiência ela tem uma pegada assim gente, de d muito forte. É muito divertido. Eu, eu, eu tô gostando bastante. E ó, nível 4. Agora a gente vai ver. Lembra que eu precisava de dois pontos para chegar até esta árvore de skills aqui. Eu não tinha, né? Mas agora nós já alcançamos até no level passado. Mas eu queria fechar essas três skills aqui para a gente conseguir progredir, porque esses aqui são os ataques básicos né, estão sempre disponíveis para lançar, então eles não, não consomem mil meu recurso, digamos assim, vamos ver o que, que nós temos aqui, esmaga inimigos entre dois pilares de terra, espírito máximo aumentado em três, tempestade de raios, conjura uma tempestade de raios, crescente que causa oito de danos por raio, aumenta... aqui é o tornado, conjura um tornado, hum, transforma-se em um urso e bate no chão, causando 12 de danos aos inimigos. Transforma-se em um lobisomem e realiza um trio de ataques de combo. Legal, cara. <risos> Devia ter colocado o lobisomem. A chance de acerto crítico contra inimigos próximos é aumentada em 3%. Nós vamos tom, tom de ursão. Nós vamos de ursão, né, cara? Não vamos negar a origem. Bora. Olha, olha. Olha isso. Cara. Olha que bruto, cara. Essa batida no chão. Vocês viram? Ó, que bruto a batida no chão. Olha isso. Meu Deus, acabou minha... Minha... Meu espírito. Ah, já não acabou mais. Nossa, que top. Olha isso. Nossa, mãe do céu, cara. Minha excursão pra ver se não deita. Beleza, eu peguei umas coisas aqui. Peguei um de duas mãos eu vou perder o totem. não quero perder o totem. Vamos continuar aqui, explorar o mapa. Vamos subir agora. Sério Que da hora Bruto demais esse bichinho Eu tava olhando algumas coisas sobre o D4 E eu vi uma galera já montando build que mata o do açougueiro em tipo 20 segundos Coisa absurda, tá gente? Tem gente que é muito fera Muito fera nos jogos assim Muito inteligente Tem a sacada, sabe? Bem legal o bom é que esse pessoal nos, acaba nos poupando o tempo, né? Mas isso aqui não é o objetivo agora, porque nós não queremos ver nada. Nós queremos ver qual é que é. Aqui eu já sei o que, que, que é, né? Eita, aí caiu o corpo da mulher. E... chaval, O barão escoriado. Vamos bater nele. Meu chapéu! Cara, o que, que é isso? De maga é mais fácil. Nossa... Absurdo. Agora ele vai pular. Vai. Um, dois. Cara, como é que mata esse bicho com o urso? Eu vou matar esse bicho com esse urso aqui. Você é noob, cara. Que loucura! Como você é noob? Que coisa absurda. Bloqueia aí. Eu não tô sabendo bloquear. Será? Porque eu, cara. Então tá. Vamos lá. Vamos Tentar um, dois, três. Bate. Isso aí é forte, né? Agora eu não consegui, cara. Vai que vai dar boa! Vai que eu vou conseguir! Lembra, se vocês vão jogar, não comem esse dano excegado. Faz a girada e bate no chão. Então também bate no chão, entendeu? Que dá tanto dano quanto o seu. Vai demais! Vai trocar 2 danfina pra mim, hein? Ah, moleque! E aí, cheiruzada! Deitou um bicho, cara! De druid não, o primeiro é que morreu porque achou que era uma gaiva né? De maga, geralmente você tende a se defender mais porque é papelão ali. O druida você pensa que ele é parrudo e quase toma... e acaba deitando, né? Stand de armadura. Vamos ver o que temos aqui. Calças. Não tem identificar nesse Diablo, tá? Vou trocar para o machado, vamos pôr uma bota nova. Aqui é o de duas mãos nós não queremos, vamos trocar nossa calça. E agora nós precisamos voltar para nevesque Vamos lá, vou lá com a galera. E agora vai rolar um negócio cabreiro aqui. Antigas ruínas liberadas, seu vilarejo ficará seguro. Mesmo? Ah, pela luz, você é um presente do paraíso. Já que não tem um áudio, né? Ah, sinto muito, mas não temos como pagar você. Mas oferecemos um ensopado quente, boa companhia e... Fique para uma cerveja. <risos> cerveja nós? é isso. Para tirar o gosto do ensopado. <risos> galera, achando engraçado, sabe? Então, beleza. Então nós lá. Nós ali, ó. Tomando uma, uma breja com a galera. Todo mundo dançando. Mas eu tô quase caindo, né? Tô de boa ali. E daí vocês percebem que a música vai ficando mais devagar e do para nós. E cabum. Mas deve ter tomado muita bebida, né? Porque nosso truído é baita, cara. Não é assim pra derrubar o homem, não. Olha lá. Ixi, povinho estranho, hein? Logo de cara o cara vê que esse povo é estranho, né? Owen Grunindo Caraca, tio, você tem que ser forte pra me carregar Carregar a maga é fácil, né? Olha o duridão, hein? Agora ele vai começar a cantar E daí eu acho que é tipo uma música Vai, tio, eu sei que tô pesado eu, tá muito estranho cara, Se vocês virem, quando vocês verem o primeiro vídeo, vocês vão ver que tudo isso tem som cara, tudo isso tem som e é bem legal Vi meu cadáver e da minha boca emergiu ódio, um pai queimou os filhos em uma pira e a mãe moldou uma nova era com as cinzas Acredito que seja da música que ele tá cantarolando ali, tá? É o cachorrinho ali que fofinho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 De um celeiro E nesse celeiro vocês já podem ver ali ó, Gente enforcada E cara, o que mais tem no celeiro É sangue Logo O meu destino não vai ser um Destino muito bom né? E pelas velas vocês verem Que é tipo um local de oferenda Então o que está acontecendo ali É que eles fazem oferendas Para Lily Cara insano, olha só o detalhe desse jogo. Pesado, hein? Pelo sangue da mãe, pelo corpo da mãe, que testemunha a glória dela. Com as pétalas da Lilith. É a própria. Ela então ela tá na cabeça de todo mundo. Antes de morrer, <risos> Ainda não está pronto, hum... Tá afiando a faca, mas aí chegou... Oh! Toma essa! Joseph, respiração pesada. Estão vindo o vilarejo inteiro! Levante! Temos que lutar para sair daqui! Lá! Pegue-nos! Que a luz nos proteja! Fica tranquilo, meu querido, eu sou um metamorfo, eu me transformo em um urso, eu sou demais. Ó aqui. É, vocês zoaram minha cerveja? Não fechou, Yosef, resolvi o seu problema, cara. Ah, tem mais lá fora? Beleza, manda mais. É, todos os moradores, é, todos dominados pela, pela influência da Lilith cheguei é forte, hein? Você está abençoado como nós agora Esses eram todos eles Se a luz quiser Ela sempre quer Recompensa para um herói Yosef Louco, aqueles hériges me drogaram Depois que voltei dos ruínas, assim como você Recuperei o juiz e escapei Tentei estrenar a capela, mas estava trancada e... Seve. Oh. Nossa também né, me dopar com esse aquele negócio ali todo cheio de... planta Que tipo de mal é esse? Pétalas de sangue? Eles devem ter me feito comer isso Fizeram o mesmo, fizeram a gente comer isso Um ritual blasfemo, como pode? Talvez a resposta esteja na capela, mantiveram a trancada por muito tempo a chave pode estar com aquela mulher Que os liderava Vamos revirar aqui o corpo então Chave da capela Encontramos, Joseph. Orações pela salvação, destranque a porta da capela, destranque a porta da capela, não fiquei feliz em matar os camponeses de Nevesk, mas muitas vezes é preciso fazer escolhas difíceis para sobreviver, o monge ferido como está, pediu para vasculhar a capela de Nevesk, para entender o que levou pessoas simples a cometerem atos tão sombrios, nós já sabemos né, influência da Lilith com certeza, vamos lá para baixo Deu uma olhada lá dentro Pétalas de sangue, caraca Que que foi isso? Nossa, que trava bonito aqui agora, hein Desculpa aí, galera Não sei o que rolou Trava bonito Ah, daí aqui é um, uma cena também Que tem lá no primeiro vídeo Do padre e tal Aí mostra A da coisa da lixe, etc ah, oh, você acordou, graças à luz. Joseph, como eu cheguei até aqui? Você desabou por dentro. Arrastei você até aqui e senti este lugar. O que aconteceu? Como você? Eu tive uma visão, uma demônia com chifres. Ela disse que o senhor do inferno está chegando. Ela queria ajudar as pessoas a sobreviverem. Ah, ajudá-los? Ela os chamou de filhos e eles receberam como uma mãe. Mãe? Não, não pode ser. Precisa avisar a catedral. Ouça, há um eremita ao leste, um homem de igualdade inquestionável. Questionável, mas conhece o proibido, ele pode ser útil para nós. Trago para a catedral de Cavalchado e você encontrá-lo. Tá bom? Vamos lá achar esse tirozão. Orações em busca de respostas. Encontre a cabana do eremita. Contei ao monge sobre minha visão, ele ficou claramente perturbado com o que eu descrevi e me disse para procurar nas montanhas ao norte um eremita que pode estar ligado a esses eventos sombrios Tem que chegar nessa área aqui, então vou marcar aqui e ó, legal quando você marca com o botão direito, depois de abrir o mapa com tab ou com M, ele marca uma, um caminho de sangue então vamos seguir o caminho de sangue que vai nos levar até a área onde nós precisamos encontrar a cabana do Eremita Eu não vou fazer esses porões aqui Porque, assim, se você estiver começando, se quiser ver, pode entrar no porão Mas depois que ele, você chega até uma certa etapa do jogo Aí ele vai liberar o um modo multiplayer e esses porões eles vão ter um check Que marca todos que você fez Então eu não me recordo que se você fizer antes de abrir o um módulo MMO, digamos assim, online Se ele vai ficar já como realizado para você Ou se você vai ter que fazer de novo Eu acho que tem que fazer de novo Então, nós não queremos passar por isso Vamos deixar para fazer depois E eu tô bem nojentinho, né? Vocês estão vendo que eu não tô pegando os itens brancos do chão Isso é de propósito Altar de artilharia Que isso? Olha, não sei o que é, mas eu estou mais rápido Ah, lembrei Dá volta aqui, não é rolar passar não, filho Aproveitar aqui um Tem um baú lá O jogo é cheio dessas Esses esconderijos Assim, se você explorar o mapa todo Volta e meia você vai achar um baú Meio escondidinho e tal, bem legal Te deixa o, o Diablo 4 É um jogo que ele tem nível De intensidade, assim, sabe Ele, ele consegue ser intenso por bastante tempo. Toda hora tem alguma coisa acontecendo, ou toda hora você olha no mapa e precisa fazer alguma coisa. Você não tá aleatoriamente andando, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Não. O jogo tá sempre te empurrando e te dando a oportunidade de fazer alguma coisa que você não fez. Isso é muito legal. E quando isso acaba, ele te dá a progressão no jogo para que você continue avançando no jogo e sempre continue com essa sensação. bem Cara, que é fora? Né? Aranha aqui Ah, leve. Cadê? Artubá de espaço Ele faz uma, uma ação De movimento Faz uma transição por algum, alguns Obstáculos que a gente encontra Durante a jornada Ele marca com essas patinhas azuis Ali, as pegadas A bota Pode ver que eu tô clicando É Sempre quando eu vejo que ele tá mais verdinho eu coloco Agora nisso, cara Prioriza o que, o que ficar mais verde Que ele vai estar tá te dando bônus Acima do que você está utilizando Depois, na, de acordo com você Vai progredindo no, no jogo Olha lá pro level 15, 20 Aí você já pode ficar de olho nos itens Que tem alguns itens que dão Extras de habilidade E né? isso ajuda bastante Vamos ver uma habilidade a gente distribuir aqui Testar, né? Vamos lá, tô entrando na área da Da nossa missão, vamos ver ah, isso, esses, essas coisas que brilham aqui ó, no chão São recursos Diablo tem isso também Você pode craftar coisas, criar, criar coisas Então você tem que ir coletando esses recursos Acumulando eles para depois você conseguir desenvolver isso, tá? por é interessante você ver essas coisas brilhando Sempre tá pegando Aqui tá o meu marcador Eu Cheguei no meu marcador e ele some do mapa Agora vamos tentar achar a caverna Recurso, recurso, recurso Achamos Vamos entrar aqui Aqui tem esse, esse livro Aqui ele fala algumas coisas bem aleatórias E tem essa porta secreta Vamos entrar por aqui E aqui a gente vai entrar com essa caveira E eu acho que eu vou ter uma visão Não lembro Vamos só ver o que vai rolar aqui Que eu não lembro, tá? Caim! Isso aqui não Tipo um caçador que tá chegando e tal Que é o cara que ele falou que era um eremita E ele não era meio confiável, né? Ah, olha só, rapaz Até parece o Caim, mas não é? Eremita da montanha Se vai invadir minha casa Vasculhar minhas coisas Então pelo menos tenha a decência de jantar comigo? Estou morrendo da fome Lorath É uma história e tanto Gostaria que não fosse verdade, mas é eu Agradeço aqueles camponeses gentis, Eles deram o sangue da Lilith Varia, meu atou Eu tô possuído pela Lilith também O sangue de um demônio? É, não de qualquer demônio, é a filha do ódio, a mãe de Santuário. Ela foi banida a eras, mas este mundo é criação dela. Uh. Loreff foi profetizado, então, o que ela quer? Essa é a questão, jovem Sep. Santuário sempre esteve preso em meio de um conflito eterno, uma guerra entre anjos e demônios. Mas Lilith não serve a nenhum dos lados. Ela tem seus próprios planos para nós. E eu estou... Corrompido? Ainda não tenho certeza, mas vocês compartilham uma conexão. O que fará a respeito? Não faço ideia. Eu vou usar isso e descobrir o que ela procura. Porque eu sou brabo, rapaz. Eu me transformo num urso. Ótimo. Então, estamos juntos nisso. Descanse enquanto pode. Depois de começar... Como depois começaremos em... Cavelor, Não conseguiremos deter a Lidia E... Estaremos condenados se não conseguir deter ela. Mas vamos... Mas vamos conseguir, rapaz. Fica tranquilo, cheiro. Tá dominado aqui. Eu vi um urso. Agora ele vai me acompanhar até a cidade. Vamos marcar porque tá bem tranquilo. Decaídos? Tão perto da cidade? É, cara. Você... Você não viu nada ainda. Mas, é, por sorte, eu sou muito forte. caído aqui, tipo, Olha ali, o capatazo de ter caído. forte. Nossa, essa, essa geração de espírito aqui tá, tá difícil, hein? Eu lembro que tinha uma skill, se eu não me engano, que aumentava a geração disso. Certamente pensando em colocá-la. Falando nisso, eu acho que eu tenho um ponto. Não, não tem não. Ritos de passagem que é essa estátua? O anjo Inarius. Você certamente já viu muitas pregações da Catedral da Luz sobre o Pai Santo. Bem, ele é real. O anjo caminha entre nós. Quando ele souber que ele está aqui, haverá sangue. Eles são velhos inimigos. Eles arrastarão o mundo inteiro para a briga deles. A menos que nós os detemos. E na cidade logo ele falou. Estamos indo, cara. Tentando, né? Mas 35 bilhões de caídos na metade do caminho Espere Para entrar na cidade Você precisa se purificar Não temos tempo para isso Só porque que ele está falando Para entrar em Caial Vachado Você precisa fazer um ritual de purificação É um gesto inútil Mas serve de conselho para alguns Como ousa Deixe passar, rapaz Eu tentei por anos Fazer com que o Fizesse esse ritual e... Está bem Encontro você lá dentro Eles vão deixar o, o Lorde passar Porque ele é brabo demais, né? E daí nós temos que fazer o ritual. Medo, raiva, orgulho, mais uma pitada de cobiça. Hum, isso é uma perda de tempo. Disse é alguma coisa? Nada não, fi. Tô só pensando alto aqui. Eu acho muito legal esse ritual aqui de vocês, hein? Top, meu que ritual massa. Olha só que fogo. Feito? E aí, tio? it's done. Acabei. Ótimo, você deve sentir como se um grande peso tivesse sido removido Boas-vindas a Kyovashad As peças que faltam Encontre-se com Lorath em Kyovashad Preciso encontrar Lorath em Kyovashad E juntos vamos nos apresentar para a Catedral da Luz Chique, eu vou só upar mais um level Até o level que eu vou liberar mais uma skill para que a gente veja junto Nossa ah, nossa senhora, bota aí editora a música do Michael Jackson que a gente fez um Moonwalk brabo agora Vamos falar com esse tio aqui, pedaços ausentes Bem, acho que pouco importa, fala comigo tio, fala comigo tio, eita Estou indo para o steps secas atrás de um homem blá blá blá Preciso saber que papel ele desempenha em tudo isso ah, Lord. Mas antes preciso que você Iupere algum meu Enquanto termina as negociações Esse é um mercador Nascendo na nasce cidade Basta dizer Pra ele que eu enviei você Tá bom Vamos fazer nossa parte aqui ajudar o Loras Loras, send me É cara, ele me enviou Ah, então o velho Finalmente decidiu comprar de volta ha. Conhecendo ele Não falou em moedas não, hein <risos> Se ele quiser a arma dele Você terá que pagar Ah, Tati, tá, Eu já tenho outro personagem Eu sou rico Aqui, ó Vamos vender tudo aqui também. Opa! Ai, vendia coisa que não devia. Dá pra gente comprar de volta aqui, ó. É isso. Bem bonito pra minha cara. Tinha outra coisa aqui que eu vi que era verde, vocês viram? Não, era o machado das mãos, mas eu não vou trocar. Não quero. Ok. Ah! Ah, eu tenho que pegar o um amuleto. Esses é, soldias sombrios, você precisa de uma boa arma. Pega aqui, meu inventário, então eu tenho os dois itens da missão, estão aqui. Agora eu posso retornar lá. Pedaços ausentes. Ah, sinto muito. Ele também me deu esse amuleto. O que é isso? A marca dos Horadrim, Uma antiga ordem de eruditos e magos que jurou proteger o santuário dos demônios. Hoje somos poucos. Ah, ele é um Horadrim. Legal, parece um paladino. Ah, um outro Horadrim. Donan O tamanho do conhecimento dele sobre demônios só se compara. Ao de sua arrogância Floradrim sempre foram os guerreiros que lutavam contra o diabo É claro jogo. Hum, você deveria procurar lo então Tá, vamos procurar ele Mas não se esqueça da catedral Eles estão esperando por você também Para ser um aliado útil Você não vem comigo? Estou indo para as step secas Para descobrir quem é aquele homem pálido Junte-se a mim quando puder Só tome cuidado Os laços com colides as visões que você tem Você é a chave para encontrá-la E pedir que ela planejou Pode deixar comigo, Chiru, velho. Será que você vai usar o cavalo na minha frente? Eu não consigo usar o cavalo no Beta Às vezes, nossos caminhos estão destinados a se cruzarem Nós só não sabemos Cara, que travamento Seja por acidente ou pela mão do destino Não há nada que possamos fazer a respeito O viajante perdido na tempestade Alimentando com o sangue de Lily Salvo por um monge solitário Vidas e histórias diferentes que foram unidas pelo quê? Destino? Por que não? Ou algum poder maior controlando tudo E eu não sabia Ó, oh, agora liberou o modo online do jogo, galera Pode ver que a atmosfera do jogo já mudou Beleza, vamos lá Vamos fazer agora as missões principais As que nós queremos então, Essa aqui é o que nós podemos fazer Tem que vir aqui Vamos marcar com uma... Nosso caminho de sangue No primeiro vídeo, eu deixei isso bem claro, galera Tipo, o que é cada um desses... Esses ícones aqui Nos outros vídeos tem mais o 2 e o 3 Também acabam falando sobre isso Se vocês tiverem curiosidade Não tiveram oportunidade de jogar nenhum dos dois betas E não se esquece, galera Se vocês gostam de diabos tanto quanto eu deixa o like Se você gostou do vídeo um pouquinho deixa o like Se você não gosta de videogames Deixe um like, se você não é um gamer, deixe dois likes, não, isso não é possível, mas deixa um like também pra me ajudar E eu vou trazer apenas jogaços como esse, lindos, bonitos, lançamentos e jogos que podem ou não transformar a próxima era dos jogos Cara, que travamento é esse? Já volto Reverenda Madre Prava. Nós temos o um pecado, filhos da escuridão, mas a luz do Pai pode ser buscada através da penitência e da fé. Vá com luz. Nossa, como tem luz aqui! Precisamos estar sempre atentos ao pecado, irmão. Que a luz e incendei toda a maldade. Não deixe que a tentação bloqueie a luz sagrada. Que a justiça dissipe a corrupção e o pecado. Expulse a escuridão para que somente a luz permaneça. Expulse a escuridão para que somente a luz permaneça. Você veio de Nevaski. Inreverenda. Flores, Não veio com você? Ele pediu para que eu viesse sem ele. Foi um erro confiar naquele velho. Como poderia ter mais importância? O que poderia ter mais importância que isso? Lilith, então você sabe? Hum. Um de nossos cavaleiros informou-nos sobre um demônio no Vale Ventania. A descrição dele combina com o que foi visto em Nevask. Se viajasse a Elesna para descobrir o que está vendo, você teria gratidão da Catedral da Luz. Pensei em enviar Lorv, mas. Mais uma vez ele falhou em seu dever. Como ou sem a vontade de Nario será feita. Pô, olha a minha cara de desânimo, tá? Deixa pra mim, né, Shiro? Tem que resolver tudo aqui também. Esse jogo. Partimos. Não, não, não partimos. Brotou o negócio lá. Pega o relógio de Vigo. Em cima da mesa. Pegamos. E é isso aí, Chiruzada. vamos ficar por aqui hoje Então deixa o like no vídeo Não sai sem deixar o like no vídeo É muito importante vocês fazerem isso Compartilha o canal aí O vídeo com alguém que gosta de Diablo 4 Ou conhece a franquia Ou já jogou há muito tempo E quer saber sobre o jogo Então manda esse vídeo pra ele Não se esquece de clicar aqui no card pra ver O vídeo um que tá muito legal Tá bem mais explicado Tem umas impressões muito mais interessantes Por ser a primeira vez que eu tive experiência, então acompanhe comigo, acompanhe que eu prometo para você gamer ou não gamer, que é só conteúdo de qualidade, é só coisa legal para que você consiga trocar ideias em casa ou com qualquer parente gamer, então fica comigo para os próximos vídeos de Diablo 4 até o lançamento e muito obrigado aí pelo seu tempo, tamo junto, até mais.